Fala, fala galerinha, meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a minha relação com os livros. Nesse momento a gente tá um pouquinho mais da metade né, da maratona literária de inverno que começou dia 20, vai terminar agora dia 4. Eu provavelmente estou enlouquecendo lendo alguns livros, porque esse vídeo aqui eu gravei um pouquinho antes, obviamente, para poder ter mais tempo de ler, né, tranquilo e tudo mais, e já deixar esses vídeos programados, mas hoje eu vim aqui justamente falar um pouquinho sobre a minha relação com os livros, sejam eles digitais ou físicos. Desde que eu comecei a ler, eu sempre fui muito fã de livros físicos, até porque não, na minha infância, por exemplo, não tinha, né, Kindle, não tinha essas tecnologias, enfim, pra gente ler livro que não fosse no papel mesmo, só, acho que eu, faço o que, uns sinto anos, quatro, que eu comprei um Kindle pela primeira vez, que eu tive contato com, com os livros digitais, né? E eu era até meio contra isso. Eu sempre saltava as frases tipo, ai, porque eu prefiro muito o cheiro do livro, porque eu prefiro tocar no livro, pegar no livro e ler, porque o digital é... Não, não faz tanto sentido, coisas desse tipo. E depois do Kindle eu pensei que esse pensamento não ia mudar, né? Eu ia ficar meio balanceado entre os dois. Ainda é um pouquinho assim, mas mudou bastante a situação, porque hoje em dia eu leio muito mais livros em e-book do que livros físicos. Acho que até a gente já gravou um vídeo aqui pro canal falando isso uma vez, que mesmo eu tendo o um livro físico, eu procuro comprar o e-book para ler também no e-book alternando, porque eu gosto da questão de saber onde é que eu tô mais ou menos quanto tempo falta para terminar aquele livro e tudo mais. Além disso tem toda a praticidade, né, do Kindle e dos livros digitais, seja eles e-books ou audiobooks também, que eu ouvi poucos hoje em dia até hoje em dia, né, mas já ouvi mas no caso do livro de papel tem algumas questões específicas que fazem com que a gente goste um pouquinho mais ou menos, né, por exemplo para mim livros de capa dura são muito difíceis de se ler na versão física, porque fica difícil de segurar é melhor se eu tiver, tipo, sentado numa mesa para apoiar o livro na mesa e ficar lendo do que segurar ele na minha frente, por exemplo, livros de capa mole são muito mais fáceis nessa questão, eu tenho muitos problemas de rinite, respiração essas coisas, então alguns livros físicos tem aquele cheirinho de, de jornal que fica quando tá muito tempo guardado, que me faz sempre querer espirrar um pouco. Então, isso é uma coisa que eu procuro evitar. Além do que esses olhinhos aqui que vocês estão vendo, eles cansam um pouquinho com a luz forte, com muita claridade. Então, por exemplo, livros de folha branca, já já me dão aquela dozinha de cabeça ali por trás. Então, é uma coisa que eu prefiro ler no físico ou oh, então é uma coisa que eu prefiro ler no digital porque fica muito mais confortável para mim. Acredito que para muitas pessoas também. Outras Questões são os preços, né? Os altos preços dos livros físicos hoje em dia. Apesar do que isso tem muito a ver com a questão do mercado editorial, isso é questão para outro vídeo, né? Para outro assunto. Mas tem muito a ver, né? Os e-books geralmente são um pouco mais baratos e além disso, a facilidade de você receber os livros. Quando você compra um livro físico, tem toda a questão dos correios, da demora, da espera. Comprando digital, você tem ele ali na hora para você ler, quando a sua vontade ainda tá alta, né? Para você não comprar e esperar um mês para ele chegar e perde a vontade e ele fica ali acumulado na estante. Como muitas pessoas, né? entre em ressaca literária relativamente fácil, e recentemente eu tive uma ressaca literária muito grande, sem ler nada, e foi no Kindle que eu achei uma maneira mais rápida de voltar a ler, porque eu podia ler antes de dormir, não sei o que, ali quando eu quisesse, ligava, pegava, ou livros que eu não tinha na estante, por exemplo, livros que eu me interessava e que eram mais fáceis de ler, porque eu não estava com vontade de ler aquele livros na estante, então se eu via algo na internet, já comprava e foi bem mais rápido para eu voltar a esse ritmo de leitura. Inclusive, faz algum tempo que eu não compro livros físicos, talvez eu tenha comprado recentemente, talvez, mas aí fica no ar, né? A questão fica porque os livros que eu tinha na estante parados há muito tempo, que eu ainda tenho, são esses aqui do meio, a maioria deles eu ainda não li. Às vezes não dá vontade de realmente de ler os livros que você tem, você quer um livro novo e comprar um e é bem mais fácil. Hoje em dia, nesse duelo, aqueles, os livros digitais estão ganhando para mim, inclusive nessa maratona, mesmo os livros físicos que eu coloquei para ler, né, na minha TBA, eu procurei os e-books também para ficar, como eu já disse, sempre alternando entre eles, porque, enfim, né, é bom para não enjoar, para dar aquela variada, às vezes pessoa, o cérebro você engana seu cérebro pensando que é um livro diferente e acaba retomando a leitura um pouco mais rápido quando cansa. Porém, eu ainda pretendo terminar de ler os livros físicos que estão lá no instante. Vamos devagar também, não vamos abandonar eles assim, dessa maneira, né? Deixa aqui embaixo nos comentários quais são os seus hábitos de leitura, quanto à edição do livro, né? Se eles são físicos ou mais digitais, capa dura, capa mole, o que é que você prefere pra gente falar um pouquinho sobre isso, porque sempre é bom conhecer o outro lado da história, né? Conhecer a história das pessoas também. Se você ainda não deixou o seu curtir aqui embaixo, deixa o curtir. Se ainda não se inscreveu, porque eu sei que tem muita gente assistindo os vídeos que não são inscritos e não veem até o final, vejam até o final também se puder assistir as propagandas, assistam e comprar com os meus links aqui pedindo as coisas tudinho, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê em breve, valeu!